Olá meninas, é assim, eu vou gravar um vídeo, hum, acho que é hum, favoritos de setembro, porque nós já estamos em outubro e eu como tenho aqui umas coisas que praticamente usei muito, então eu vou-vos mostrar. Hum, primeiro eu vou começar hum, com o cabelo, hum, eu tenho aqui este shampoo, ele é assim, E este shampoo aqui é de, com extrato de camomila óleo de Aveira Eu estou a gostar, e flor de maracujá Eu estou a gostar porque ele tem um cheiro assim, muito saboroso Um cheiro agradável O shampoo é muito bom, cheira bem, deixa o cabelo macio E eu estou a adorar mesmo muito E como ele já está no fim, vocês podem ver aqui A medida onde ele está por isso é que eu decidi fazê-lo como os favoritos, porque eu usei bastante. A máscara ainda não acabou, por isso é que eu... Também eu não utilizo muito máscara no meu cabelo. Eu utilizo mais o shampoo e o condicionador. Mas é um dos meus favoritos, mês de setembro. Bem, depois ainda tenho aqui... Também cabelo, produtos do cabelo. Tenho aqui esta... Esta espuma em mousse... É, aqui diz que é da L'Oreal e eu praticamente não gostei muito, mas eu já o utilizei mesmo bastante. Só que tu, tu, tu agitas e depois fazes aqui uma impressão, e depois tu aplicas. Ele depois deixa o cabelo assim muito áspero e parece que o cabelo fica todo rijo. Por isso é que eu não gostei, mas eu o utilizei bastante mesmo e eu adorei. Aqui diz que uh, alto micro fibra, aqui diz que alisa o cabelo também, deixa o cabelo, deixa o cabelo com um brilho, com um toque agradável. Por isso eu achei ele como um, um dos meus favoritos. Vamos lá ver. <risos> Já não tenho mais produtos de cabelo. Eu vou-vos vou, vou mostrar aqui uma coisa que eu adorei muito, que eu normalmente utilizo todos os dias. Eu tenho aqui vários, mas este aqui, este produto, é a única coisa que eu utilizo todos os dias porque é muito muito bom. É um perfume, é um perfume da Avon, e assim ele traz aqui um desenho, traz aqui uma bonequinha. Eu adorei e ele cheira muito bem, mesmo cheira esse ah, este cheiro é, é, é demais, é agradável. Eu adorei. Então eu estou a fazer como um dos meus favoritos porque eu utilizo todos os dias. Só que aqui não dá para ver. Ah, dá para ver sim. Aqui onde está a medida dela. Cheira-me muito bem. Também é um dos produtos dos favoritos de, de Setembro. Bem, depois ainda continuando, eu vou-vos mostrar um creme. É um creme de mãos. Um, que o creme também já acabou porque eu aplico todos os dias eu não passo sem creme de mãos eu tenho que aplicar sempre creme nas mãos porque eu não gosto de ter as, as mãos secas e eu como eu utilizo todos os dias então eu preferi ser um dos produtos favoritos de setembro e este creme aqui diz que ponho, deixa as mãos macia hidrata e isto é muito bom e, e eu estou a adorar, normalmente o, o creme já acabou mesmo, deixa eu só vos mostrar aqui como é que ele é que já não sai mesmo nada, porque ele já, já acabou e eu estou a adorar e vale a pena mesmo usar, eu não fico sem cremes nas mãos, não consigo. Bem, depois ainda eu tenho aqui... Um, a minha base que já acabou, Ai, eu adorei muito utilizar esta base da Mary <risos> mas já acabou, eu tenho que mandar vir outra, <risos> e eu adorei utilizá-lo. Esta base aqui deu muito jeito, um, cobre bem, eu por exemplo, estou a utilizá-la agora, ela cobre muito bem a pele, deixa a pele muito bonita, hidrata a mãe. E eu adorei, por isso é que eu decidi fazer como um dos meus favoritos. E a base já acabou. Eu sinto muito, mas a base já acabou, mas eu vou mandar vir outra. E esta base, não estou enganada, custou-me 30 euros, acho eu. Era uma base que, sei lá, assim que chegou eu experimentei. Eu adorei a base, por isso é uma das bases que eu amei ainda, das que eu usei. Adorei mesmo muito utilizar algo que a base deixa uma boa cobertura na pele. Então eu decidi fazê-lo como um dos favoritos de setembro e também já acabou. Agora <risos> tenho que começar a usar outra base da Avon. Bem, depois ainda continuando com o rosto, eu tenho aqui este tónico, este tónico aqui é da Label. eu comprei este tônico no Intermarché. já o comprei há bastante tempo e eu comecei a utilizar em Agosto. E vocês veem onde é que ele está? Comecei a utilizar em Agosto, já está aqui. É assim, eu não utilizo maquiagem todos os dias, mas eu todos os dias tenho que limpar o meu rosto, tenho que hidratar o meu rosto, por isso eu utilizo também o, ma... o, to... o tônico que é para limpar o rosto por isso olha, o tónico já está aqui, já está mesmo acabado e nem sei se vai chegar até o fim de outubro que eu utilizo todos os dias, limpo todos os dias o meu rosto com ele por isso não sei, eu decidi fazer como um dos favoritos no mês de setembro ainda continuando é, com os produtos do rosto eu estou a utilizar também este tónico aqui não, tónico não, desculpe, este maquilante é, é o da Avon este maclante aqui eu gosto nele porque ele traz assim, parece tem gordura, sabem? e este Maclant, é da Maclant, dá muito jeito para aquele, aqueles produtos, prova de água por exemplo, a máscara da, da Maybelline não sei se vocês estão a ver, tu quando aplicas nas pestanas e depois de ao tirar ficam parece tão rijas. E este termaquilante dá muito jeito, porque ele tira mesmo a máscara toda das tuas pestanas, tira mesmo toda. Por isso vale a pena e já está acabar, tem que mandar vir outro também. E eu adorei, por isso é que eu decidi fazê-lo como um dos favoritos no mês de setembro. Bem, ainda continuando, eu tenho aqui uma, uma base em mousse, mas eu vou vos dizer uma coisa, esta base em mousse é da Essence, ela é assim, é o número 7, aqui diz matte Nude, mas assim, esta base, eu não posso utilizar esta base porque não é o tom da minha pele. Então, eu às vezes utilizo que é para fazer um fixador de sombras, essas coisas todas, e dá muito jeito. Mas eu adoro porque ela até tem um cheiro assim agradável. <risos> e esta base aqui dá muito jeito, por isso não vou mandar fora aí. Custou-me, custou acho eu, uns dois euros. E eu também decidi fazê-lo como dos favoritos porque eu utilizo máscara para fazer um fixador de sombras. Bem, ainda continuando, eu tenho aqui um produto que eu também estou a usar bastante, hum, é, o, o, hum, é o este, este novo óleo da Garnier, ele é assim, hum, aqui diz que hum, faz maravilhas em todo tipo de cabelos, eu já estou a utilizá-lo e aqui diz que é com óleo de agrão e de camélia, eu estou a adorar porque o olho assim, tu podes aplicar tanto faz no cabelo molhado ou no cabelo seco, porque ele hidrata e deixa o cabelo com uns brilhos maravilhosos, por isso eu prefiro utilizar como um dos produtos favoritos de setembro e também aqui diz que protege todo tipo de cabelo, por isso se tu tens um cabelo áspero, liso, um, cacheado, um, sei lá, utilizem que é muito bom e também é barato, eu já não me lembro quanto é que custou, mas acho que vale a pena, porque é mesmo muito bom e hidrata bem o cabelo. Uh, depois ainda continuando, eu vou agora nos produtos do rosto, do olho, uh, e depois Outras coisas, isto agora é maquilhagem. Bem, maquilhagem eu tenho aqui um corretor. Este corretor aqui é VON que já está mesmo a cavar eu utilizo bastante que ele já está mesmo no fim, que vocês podem ver. Eu adorei utilizar este corretor porque é sempre bom a gente ter um corretor. Porque assim às vezes quando tu não quiseres utilizar uma base. Tu podes utilizar um corretor que é para cobrir as olheiras e dá muito bom jeito e depois aplicas o pó e fica muito bom. Normalmente assim, eu quando não utilizo, porque assim, eu não utilizo muitas vezes a base. Eu utilizo, faço assim, limpo o meu rosto, e depois hidrato, um bom creme e depois aplico um corretor e depois no fim aplico um pó. Mas um pó levezinho, não pode ser, não, não, não se pode aplicar muito pó. E eu só não sei que também tenho, a minha pele do rosto é muito sensível. E tenho que hidratar sempre o meu rosto, senão estou feita. Pois, por isso eu utilizo bastante, adorei. Bem, depois ainda tenho esta máscara, também é um dos favoritos. Esta máscara aqui é para as sobrancelhas. Depois tenho este batom aqui, da Water Flamme. Também é muito bom. E tenho este lápis aqui, é da Von. Esta máscara também é da Von, que eu estou amada. E depois tenho este batom, que é para ficar sem carga. Este batom aqui é da Von e cheira muito bem. Bem, então estes foram os produtos favoritos do mês de setembro, que nós já estamos em outubro. Espero muito que vocês gostem, eu não posso falar mais, já estou a ficar sem carga. E depois então eu vou postar o vídeo amanhã, ou não sei ainda, porque eu já tenho um vídeo que está carregado desta maquilhagem. Eu espero muito que vocês gostem e uma boa continuação de uma boa semana. Tchau!